a todos vocês, estamos ao Vivaço aqui do Compre Mais em Mafra para uma Blitz, né? Para o Rio Mafra Mix nos bairros, hoje na edição do centro, e a gente está conhecendo algumas pessoas bem legais, olha quem a gente conheceu aqui, ó, esse trio paradador aqui, a Carla, a Monique e a Maitê, essa lindeza aqui. Vamos começar o bate-papo com a Carla. Carla, da onde você é? Conta um pouquinho essa história para nós. Eu sou aqui de Mafra, né? Eu moro aqui no bairro na Vila Ivete, né? É, eu tenho a minha casa é própria, né? É, isso. Isso, é uma cidadã, uma frente E o que, que você, olhando para a Mafra, assim, o que, que, que, que vem de frase, de, de, de pensamento sobre a nossa cidade? Em todos os sentidos, saúde, segurança, política, educação. O que, que você acha que precisa melhorar? Qual que é a tua opinião como uma cidadã, uma moradora dessa cidade? Ah, eu acho que na saúde, né? Que tem que melhorar bastante. As ruas de Mafra também, principalmente da Vila Evete, né, ali onde que tem a descida ali do Pio, sabe, ali é horrível, na verdade ali deveria ser asfaltado, né. É, na verdade é isso, as ruas, a saúde de Mafra também precisa melhorar bastante também. São situações, pontuações da população. Deixa eu perguntar aqui, a Maitê, né, será que a Maitê já dá a primeira entrevista pra gente? Oi Maitê, <risos> tudo bom? Que moça mais séria que quando ela saber o que que aconteceu ela vai dar risada né vai ter como é que a questão de Mafra você tem orgulho de morar aqui nessa cidade como é que é para vocês tem tem orgulho nisso não não eu sou a cidade, eu sou da Mafrance né então nasci aqui e vou morrer aqui bom vocês duas são irmãs tem algum segredo de vocês duas que vocês possa contar só para mim aqui para os nossos seguidores <risos> Quem de vocês era mais a prontadeira? Eu acho que eu, porque eu fazia a mãe correr atrás de mim, porque a nossa mãe, ela é falecida. Mas a gente, eu aprontava mais que a Carla. Então, às vezes ela me entregava para mãe e certas vezes, às vezes ela aprontava e eu levava a culpa por ela. Por ser bagunceira, já ficava com a culpa? Não, e porque daí, tipo, ela não precisava apanhar, e quem apanhava era a mais nova, né? <risos> daí quem levava a culpa era eu. E quem de vocês que... Tem mais preguiça para lavar louça? A mais nova. A mais nova é a Monique. É a Monique. É a Monique. É a eu, maior. Ia, eu ia brincar na rua e nunca mais voltava. E falando em coisa de mãe, é legal que a mãe tem uma pontaria para chinelo, né? Não adiantava fugir que aquele chinelão acertava as costas. Monique, você é moradora de Mafra também? Conta a sua história para a gente te conhecer um pouquinho. Eu sou Monique, eu moro em Mafra desde que eu nasci. Eu tenho 16 anos. Ah, eu gosto de morar aqui, eu acho legal e é, é bom. <risos> Me conta lá, como uma dona de Mafra. como que você avalia, a Mafra como um todo, né, transporte, segurança, saúde, é, lazer, cultura, como que você avalia a nossa cidade? Ah, aconteceu muito isso, sabe, porque ela faleceu de Covid, então eu acho assim, se tivesse mais vagas no UTI, pelo que ela tinha, é, eu acho que ela não deveria, não não teria falecido, sabe? Porque ela foi trazida para Nova Trento. Então é, foi bem, sabe, demorou bastante, porque ela ficou cinco dias entubada, é cinco dias né, esperando o teste do Covid. E, então o caso dela ruinou muito por causa disso, sabe? E eles não queriam atender ela nesse caso, sabe? Eu tive que mandar mensagem, tudo pro posto, né, porque eles não queriam. Até então, eu falei, né, se casa acontecesse alguma coisa, a responsabilidade, a responsabilidade ia ser deles. Aí eu... Aí eu... Né, eles atenderam tudo até, daí mandaram, fizeram o teste rápido nela, deu negativo. Nesse mesmo dia saiu o teste do Covid dela que deu positivo. Aí ela ficou na UPA, na UPA atenderam ela super bem. Só que nesse caso não tinha vaga para UTI. No quarto, ano que a minha mãe estava internada, em entubar ela, porque ela foi entubada aqui, para daí ser transferida. Eu acho assim, que a viagem foi muito longa, foi um dos casos também que causou a piora dela, sabe? Então eu acho que se tivesse vaga nos, na, mais vagas nos UTIs, teria salvado a vida dela. Ou seja, faltou logística, gestão nesse sentido. E quando que foi isso? Fez um ano que ela faleceu, vai fazer um ano e um mês agora, dia 26 de... agora, de junho. Jul... E mudou a vida de vocês completamente. Como que é? é? Eu sei que é uma pergunta difícil de fazer, mas mudou muito a vida de vocês, né? Acho que muda uma fase, mas também traz maturidade para vocês, que agora é vocês e vocês. Como vocês estão reagindo com isso? Então, é, eu tive que aprender, porque eu estava grávida quando a minha mãe faleceu, eu tive que aprender a ser mãe de uma bebê agora que tem 10 meses, e de uma adolescente que tem 16 anos, então a gente tem o nosso pai, né, o, pai é vi o nosso pai é vivo, só que tudo que a Monique precisa, a responsabilidade, ficou tudo na minha, tipo, nem mim, nas minhas costas, vamos dizer assim, sabe? Então eu falo assim, ela faz muita falta, ela faz muita, muita, muita falta, porque ela fazia tudo por nós. Mas a gente tá levando a vida, a gente, né, a gente, a gente tem as nossas brigas irmãs, e irmãs, mas... E né? mas... na verdade, a gente tem uma outra, então... A gente, na verdade, o que ela precisa eu ajudo, o que, ela, o que eu preciso ela me ajuda e a gente vai, a gente é uma união, nós duas, na verdade, né? É, <risos> a gente vai levando. São só as duas irmãs ou tem mais irmãos? A gente, a gente tem, tem mais irmãos. A gente tem três piá de parte de mãe e um piá e uma menina de parte de pai, mas os, o piá e a menina eles moram longe, daí é só os três irmãos aqui, então daí a gente é mais conectado com eles, mas não que a gente não seja com os outros. Mas eles são bem legais também. Tá certo, Monique. E conta pra mim, você está estudando o quê? Qual que é o teu estágio? E o que você pretende ser no futuro? Aí? Eu estou estudando o ensino médio, na verdade, ainda. Eu estou agora me formando no terceiro, no tenente. E pretendo fazer pedagogia e seguir a carreira, na verdade. E daí ano que vem, estagiar de volta e me formar em pedagogia. Você é uma professora. Uhum. Os <risos> alunos são bem queridos, muito fofos. E, na verdade, é o que eu precisava depois de uma perda. Ter um... Ai, como é que eu posso dizer? Um carinho de criança é muito bom. É tudo que a gente precisava. <risos> tá certo. Meninas, Carla, Monique e a Maitê... né Maitê? Vai me dar uma entrevista ou não? <risos> que séria. <risos> Olha, olha que fofa, linda. Gente, finalizando com esse trio lindo, essa história fantástica. Meninas, me surpreendi com a história de vocês. Desejar sucesso é uma fase nova e que, né, não, não tenho dúvidas que ela não está presente aqui, mas em algum lugar ela está nos assistindo e ajudando vocês. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações, mas segura aí, Asley. Meninas, obrigado, sucesso, boas compras para vocês aqui. Eu tenho mais um recadinho para dar para quem está nos acompanhando. Olha, essa live é premiada. Se você compartilhar ela, se você marcar o seu amigo, aí você vai concorrer a um kit churrasco. Olha que história incrível que nós acabamos de trazer para vocês. E aí, só compartilhar, você já está concorrendo a um kit churrasco que a gente vai sortear ao longo do dia aqui no Compre Mais. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais informação.